Está começando mais um vídeo no canal O Bolseiro, fale amigo e entre. E nesse vídeo eu vou fazer a análise um pouco mais detalhada do recém-lançado teaser trailer da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. fazer essa análise e não ia gravar esse vídeo, porque ontem domingo, dia 13, estivemos em live com convidados mais que especiais, o Eric da Toca RJ e a Haru. O link está na descrição para depois vocês conferirem essa live que ficou surreal, foi bom demais. Lá na live nós reagimos ao vivo, né, em tempo real ao trailer que foi lançado esse teaser trailer que foi lançado naquele momento só que a nossa reação e a nossa análise ao vivo ficou muito grande eu ia fazer um corte pegar só esse momento da, da nossa reação da nossa análise mas ficou muito muito grande mesmo não ia ficar legal um vídeo quase do tamanho de uma Live e também reassistindo ao teaser trailer algumas vezes eu pude perceber outros detalhes outras coisas que passaram despercebidos quando a gente estava assistindo lá fazendo a reação durante a Live e outro detalhe é que a revista Vanity Fair lançou outra matéria com mais detalhes né sobre esse teaser trailer que eu vou trazer aqui também com informações também oficiais e que a gente não percebeu. Ontem durante a live ficamos malucos, tivemos vários sustos, a galera mandando no chat, a gente aguardando o momento que sairia né, esse teaser trailer durante o intervalo do Super Bowl e nós aguardando e a galera trolando a gente no chat, falando que o trailer havia saído e a gente ficou todo, tivemos quase um infarto ao vivo, mas finalmente o trailer saiu né e nós reagimos mas foi muito legal, superou bastante, atendeu, não vou falar que superou, mas atendeu muito as expectativas, mas antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo e aproveita Deixa um gostei e ative o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E se você está chegando agora nesse universo Tolkien, nesse universo fantástico, e quer aprender mais sobre a obra de J.R.R. Tolkien, quer se aprofundar, entender o que se passará nessa série, entender em que era se passará, quais foram os eventos principais dessa era que se passará na segunda era, é muito simples, torne-se membro do canal e garanta já... Muitos benefícios, e um deles é fazer parte do clube de leitura só para membros. Além de fazer parte de um grupo privado e exclusivo no Telegram, com a presença de alguns tokenistas, alguns estudiosos de Tolkien que tiram as dúvidas e dão todo o suporte para os novos membros, para aqueles que estão querendo aprender mais desse universo. E sem mais demora, vamos analisar esse teaser trailer que ficou surreal, ficou uma loucura. Então vamos lá. Você perguntou, o que mais tem por aí? Já aqui podemos ver algumas coisas, primeiramente, essa narração aí, é uma voz feminina, né, parece até um pouco infantil, e é da Marquela Cavena que fará uma hobbit né uma pé peludo para a parte desse povo dos pés peludos outra coisa que eu esqueci de falar é que eu decidi assistir o trailer dublado temos ele legendado tranquilo não tem muita narração mesmo mas para dar esse apoio aí aos dubladores brasileiros e porque eu aprecio a boa dublagem e aqui de cara podemos ver o reino de Númenor com uma estátua ali maravilhosa, muito parecida assim com os Argonath. né? Mas é, na live a gente até falou, o Eric até chegou a, a citar que seria um, um reino élfico, mas por toda a influência élfica que Númenor teve, é, eu acredito que também teremos a arquitetura e a cultura de Númenor muito próxima à cultura e à arquitetura élfica. E esse trecho foi confirmado pelo Vanity Fair, que realmente é Númenor, então já vemos nesse teaser trailer, quem estava ansioso por ver Númenor, uma parte de Númenor, tá galera? Então aqui não é toda a extensão territorial de Númenor, é só um pedacinho, Númenor era uma ilha que tinha o formato de uma estrela com cinco pontas, então tem muito, muitos lados ali dessa ilha de Númenor, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre Númenor, tanto o reino, Quanto à geografia de Númenor. Também vou deixar o link na descrição. E vamos continuar. Existem maravilhas nesse mundo que estão além da nossa imaginação. E olha só, aqui a gente vê um pouco a geografia e as paisagens da Nova Zelândia, né? Isso lembra muito os filmes lá do Peter Jackson. Então, como a série foi gravada na Nova Zelândia, obviamente a gente vai ver essas paisagens, mas aqui ficou muito, muito claro mesmo essa questão aí. E podemos ver dois homens, dois nômades aqui, andando, caminhando, né? Uns andarilhos. Na matéria anterior da Vanity Fair tem uma foto, né? Tem uma imagem ali do diretor J.A. Bayona dando um direcionamento para esses dois caçadores, esses caçadores errantes aí, né? Então a gente vê com mais detalhes esses chifres de, de alce deles, né? Que eles têm ali nas costas, como um, um apetrecho, um aparato, ou como se fosse um ornamento ali, a gente não sabe muito bem o que isso significa, né? Nós vamos conhecer mais é, sobre isso na série, entender por que, que eles usam esses chifres de, de alça ali, pendurados na, nas costas, né? E a gente não sabe muito é, o que, que esses andarilhos estão fazendo, se eles estão explorando, o que está que acontecendo. Então vamos continuar aqui. E essa daí é a Marquela Kavenag, né, então ela é uma, uma ancestral de Hobbit, né, que são os pés peludos e ficou bem diferente a caracterização dela, né, porque as fotos que a gente pega dela da internet, tipo loira, né, aqui ela tá bem caracterizada, né, o cabelo todo é, bagunçado, desgrenhado ali com com um, um, um ornamento na cabeça, eu, eu nem, inicialmente, eu nem tinha reconhecido, né, que era a Marquela né, mas ficou muito legal, ela tá ali num, num acampamento, né, e a voz é dela, e ela tá narrando isso daí, os hobbits pensando nela sendo uma das, das hobbits ali, que tem aquele aquele pezinho eu sei que é uma ancestral né vieram depois os nomes das famílias bolseiro Tuques Brandebooks etc mas digamos que talvez tenha um pezinho ali um, um, uma coisinha ali meio Tuque nela né? querendo explorar né explorar o mundo o que será que tem aí né será que tem mais coisa Já parou para pensar que tem mais coisa aí fora e ela fala que pode sentir isso né então vamos continuar aqui a ah, sensacional né sensacional essa daí obviamente é a Galadriel né? interpretada pela Morphe de Clark. temos temos alguns detalhes aqui né um deles a gente já pode ver que é aquela espada que aparece no pôster, né? Então tem um pôster que aparece a espada metade dourada, metade prateada, representando as duas árvores de Valinor, né? Então tem essa espada aí, ela está usando neste momento. Ela está com uma armadura diferente também da matéria que saiu, diferente. de. Ela tem pelo menos umas três, quatro Vestes diferentes nas últimas fotos vazadas Nas últimas fotos também postadas oficialmente né, da Galadriel E essa é uma delas Talvez preparada para o frio Está né? bem diferente mesmo Está bem um estilo meio nômade né? é, com, com enrolada a cabeça Também né, esse como se fosse um casaco Mas ao mesmo tempo tem uma cota de malha E obviamente podemos ver aqui essas estrelas, né? uma de cada lado ali, estrelas de oito pontas também presentes ali no pôster do Gil-galad E como ela é a comandante né, do reino do norte, é, mais especificamente Lindon, que é o reino né, de Gil-galad então ela está ali é, usando esses emblemas do, do reino que ela serve. E a matéria também fala que esse penhasco que ela está escalando, esse penhasco de gelo, é fora de weight, né? que seria ali é, já sentido, já indo para as terras... Ermas do Norte, né? Os Ermos do Norte. Outra coisa que muita gente estava falando era que essa estrela de oito pontas seria o símbolo da heráldica ali de, de Fëanor, Mas não, é o símbolo de Finarfin, que ela é da casa de, de Finarfin, né? Descendente ali de Finarfin, a Galadriel. Então seria basicamente esse símbolo de oito pontas. Assim como Gil-galad, que é descendente ali da casa de Fingolfin também tem uma heráldica que tem oito pontas, então eu acho que tem a ver essas duas coisas, tanto é, o reino ali de Lindon com Gil-Galad sendo seu alto rei ali, quanto é, essa ligação com Finarfin que era são descendentes irmãos, né? Então, tanto Galadriel quanto Gil-galad descendem de duas casas irmãs que têm essas oito pontas, é basicamente isso. E outra coisa que esse texto atual da Venetfair e também o anterior, da matéria anterior, é, já falava sobre Galadriel é o pressentimento que ela tinha de que as coisas não estavam bem, de que o mal, o mal estava ressurgindo, de que o mal precisava ser é, caçado, né? E que muitos outros não sentiam isso, não tinham esse feeling que a Galadriel tinha. Então, ela vai à caça. Então, vamos continuar aqui. Antes de continuarmos aqui, vou até voltar um pouco é, Esses títulos, esses cards que estão aparecendo né? Antes do Rei, antes da Sociedade, antes do Anel Tem a ver, tudo bem que tem a ver com o verso do um Anel Mas é para localizar é, a galera, o público geral Que só é, assistiu aos filmes Só tem conhecimento dos filmes do Peter Jackson Então fazer essa associação olha Antes do rei, antes do, da sociedade Do anel, né? antes do, do anel Temos muitas coisas que aconteceram anteriormente Então eu vou voltar um pouquinho aqui Que eu passei demais Antes da sociedade ó. A gente já pode ver aqui é, Um barco aqui sendo carregado Por uma onda, uma tempestade terrível E aí... Já temos aqui Halbrand, esse daqui é Halbrand, né, numa jangada aqui já toda destroçada, e é aqui que ele encontra Galadriel. Então vamos continuar aqui, porque vai voltar aquela cena ali de Halbrand, então já pula para essa cena aqui de Aronder, o Ismael Cruz, esse elfo top que já pega aqui, ó, no ar, ele tem uma habilidade, né, de arqueiro maravilhosa, porque ele já pega no ar uma flecha, e olha só, uma flecha de um inimigo, né? Atira contra ele, e o que ele faz? Já atira de volta a flecha, né? Então já sabemos que ele será um arqueiro né? excelente aqui. Então, antes do anel, continuando. Outra coisa polêmica aqui, deixa eu voltar aqui, bem nesse momento, antes do, do Gil-galad... <risos> é esse meteoro tem um meteoro caindo aqui na Terra, e isso é bem polêmico. Isso vai ser bem legal. É bem polêmico no sentido de curioso: o que será esse meteoro, né? E o que ele de fato traz, tem um pouco nesse, nesse trailer do que tá vindo dentro desse meteoro, mas o que será? Antes de falarmos do, do meteoro, que a gente ficou brincando lá no, no, na live, o meteoro de Pegasus que tava vindo com o Sei aqui, é, voltando ao Arondil, né? que tem aquele relacionamento né, com a Bruno, em que a Nazanin Yad, que, que interpreta no texto anterior, na matéria anterior da Vanity Fair diz que é um amor proibido. A gente não entendia muito bem porque era um amor proibido. Já nesse novo texto, nessa nova matéria da Vanity Fair é, fala que ela é uma humana. Então, teremos um outro relacionamento aí, até fora né, do, do, do, do canon, né? Mas teremos um, um relacionamento é, entre elfo né? e humano ele, né? um, um elfo e uma mulher né? humana, no caso Vamos continuar aqui, porque depois voltará esse tema do Meteoro Porque a próxima cena é do... Gil-galad, nosso querido Gil-galudão, como o Eric sempre fala né? Eu quis passar aqui, porque passar já para esse take, para esse frame Porque ele está olhando para o céu, então com preocupação Talvez eles esteja ou vendo esse meteoro ou bola de fogo caindo do céu, ou vendo outra coisa e eles quiseram linkar no, no teaser trailer, né? Ele olhando para o céu e o meteoro caindo. Mas pode ser que ele esteja vendo realmente com preocupação esse meteoro. E esse daí é o Benjamin Walker, né? Então é o ator que faz o Gil-galad, que ficou muito legal essa caracterização. É, o que a galera tava reclamando aí de cabelos curtos, a gente vai ver já já, cabelo curto do, dos elfos, o Gil-galad tem um cabelo grande, então vai ter essa diversidade de, de cortes, de tamanho de cabelo, então é totalmente comum, não vejo problema nenhum nisso daí, cabelo elfo, cabelo curto ou cabelo longo, né, mas é importante notar que o Gil-galad está com cabelo é, longo, então a série, né, não optou por fazer só cabelo curto ou só cabelo longo, né. Essa cena é sensacional, voltar aqui da Galadriel, ela aqui à frente, linha de frente ali mesmo, né? É, comandando, levando a galera, o exército ali, possivelmente para uma batalha. E aí ela já está com outras vestes, né? Com armadura pesada ali, seu lindo cabelo loiro prateado aí. Muito legal mesmo, né? E cavalgando freneticamente. Surreal. Temos esse outro take aqui, esse outro, outro frame, né? Que a gente estava na, na live em dúvida de quem que era, quem que era essa pessoa aqui, que seria o, o Elrond, né? O Robert Aramayo. E a gente não tem muita certeza também, não, não consegui achar nada do tipo, mas pode ser que seja ele. Ele tem aqui um arco aqui, vocês podem ver, pendurado aí no ombro, além das flechas atrás, na aljava, né? Então, vou soltar aqui porque ele descobre uma criatura, né, bem feia aqui E a gente também não sabe muito bem que criatura é essa Muitos falaram durante a live que seria um Troll, né Outros falaram que seria um Balrog diferente tal, sem ser em chamas É uma outra espécie Eu acho que pode ser, eu tô optando mais pelo, pelo Troll, né Chutando mais pelo Troll porque tem alguns detalhes de pedra ali nas costas dele, né ou pode ser uma criatura bem primitiva, né? Porque eu até falei isso durante a live que, assim como no nosso mundo primário, nós temos criaturas é, que não existem mais no nosso tempo, mas que existiam há mil anos atrás, há dois mil anos atrás, ou seja, que não são há milhares de anos, mas são é, há mil há 500 anos, que ficaram extintas, né, criaturas, é, animais extintos. Então, talvez a série explore isso, criaturas ou animais extintos que não existiam mais no tempo do Frodo, na Terceira Era, né, durante a Guerra do Anel, mas que existiam na Segunda Era, né, então, porque a série está trabalhando muito com esse negócio, né, de algo mais primitivo, o um povo mais primitivo, então, pode ser que tenhamos aí criaturas Primitivas. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, começa uma nova lenda. Então, voltando aqui a Lindon, já revelei, né? <risos> Essa cidade aqui, ó, é acredito que seja Lindon, porque tem a foto lá, o que saiu na matéria da de Fair, na matéria anterior, uma foto do Elrond encontrando Galadriel, e era exatamente é, um cenário é, desses daí, que é as árvores com a casca branca, as, as folhas douradas, é basicamente isso, e, é, e na legenda da foto é, dizia que era Lindon, então acredito que seja Lindon, e os elfos estão se reunindo, reunindo ali para algum conselho, para falar alguma coisa, é né, uma reunião ali, dos elfos e possivelmente o que está em dourado ali é, seja o Gil-galad, o alto rei dos Noldor. Voltando só mais um pouquinho aqui, temos aqui o Durin IV, né? E a gente já viu bastante, já viu a foto dele, já viu bastante coisa sobre ele, não tem muito segredo aqui. Só a brincadeira que eu fiz no último vídeo, parece a fusão aí, né? A junção do Balin com o Gloin, né? Dos filmes de O Hobbit. E ficou muito bem caracterizado Olha aí O mestre Elrond É isso aí mesmo, o Robert Aramayo E segundo a matéria da Vanity Fair, ele está Em Moria, é, mais uma vez A matéria fala que o Elrond da série é ambicioso, ele quer conquistar o lugar dele ali durante aquela, aquela era e ele também quer é, elevar novamente os elfos, né? Quer trazer novamente os elfos aí, é, o crescimento do reino élfico e para isso, para tanto que ele venha a ser promovido De certa forma E para que o reino élfico venha a crescer novamente Ele vai fazer alianças Vai tentar fazer alianças ali Com os anãos E nesse caso os anãos de Moria Então ele desce até as profundezas de Moria Vocês podem ver que ele está encostado é, Numa rocha E eu estou falando isso porque vocês vão entender Por que ele está encostado nessa rocha Em Moria E aí, podemos até ver que o que ele está na mão Parece ser né, um machado Ali Anão, né? Pelo recorte ali que tem nesse nesse machado, parece ser um machado de um anão. Vamos continuar aqui. Aqui nós temos a princesa Dissa, que segundo a Vanity Fair está cantando, está fazendo uma canção para recepcionar o nosso querido Elrond. Então, como costume dos anãos fazerem essas canções e aproveitarem ali é, toda a cavidade né, do, dos palácios dos anãos ali debaixo da montanha, né, dentro da montanha, e aproveitar a reverberação que dá dentro das cavernas. Né? Então ela está aproveitando ali e cantando para recepcionar o nosso querido Elrond. Ela está com o cabelo solto, né? Diferentemente do pôster que estava com aquele penteado que eu até brinquei também. do Meio Star Wars, né? Então o cabelo dela está solto. Não dá para ver barba ali no queixo, mas até o Eric falou que é um, um, uma barba que seria quase que uma costeleta. Então seria do, dos lados, também não dá para ver. Outra informação importante dessa matéria é que a princesa Dissa é a mulher, a esposa de Durin Quarto. Que nessa época era um príncipe. Ele não era o rei ainda. Ele era o príncipe Durin IV. E essa é a esposa dele. Uma informação importante. Então vamos continuar aqui. Eles misturaram bastante aqui as cenas. Essa é outra cena que Bem interessante. É o momento que o Halbrand encontra Galadriel. Né, ali no mar. Possivelmente os dois estavam à deriva. Né? Então ele puxa ali o cabelo dela. É, talvez para ver é, a espécie dela, reconhecer pela orelha que ela é uma elfa Apesar de não ser essa a característica que faz a diferença entre homens e elfos Não é a orelha pontuda, não é isso Porém, para efeito visual, acredito que eles preferiram, né, na série, fazer essa diferenciação aí e poder identificar um elfo através da, da orelha pontuda. Mas isso é o que eu, que eu acho que ele está fazendo, né? Logo em seguida, nós temos o quê? O Homem Meteoro aqui, que veio com aquele meteoro que estava caindo, por isso estamos voltando aqui novamente a esse assunto do Homem Meteoro. meteoro e temos... Umas, algumas informações importantes Sobre esse homem que veio Junto com o meteoro A primeira informação que saiu nessa matéria É que esse homem meteoro Ele é um homem bondoso Que veio para ajudar Ajudar o povo Como se fosse é um auxiliador que caiu dos céus, né? Então temos muitas teorias, né? Pra, até na live a gente falou que poderia ser um Istari que veio através né, do meteoro uma forma de acessar a Terra-média. Veio de Valinor é, e acessou a Terra-média não por navio, mas por meteoro, né? E, e essa é uma das missões principais do, dos Istari que se tornaram magos, né? é auxiliar, ajudar o povo livre da Terra-média, né? Então, pode ser... Outros falaram que poderia ser Sauron também, que também se disfarçou ali de Senhor dos Presentes, Senhor das Dádivas, e se passou por um homem bom, né? Então... É, a matéria diz que ele é um homem bom que quer ajudar as pessoas. Inclusive, quem tá segurando, a gente não sabia durante a live porque tá de costa, mas a matéria revelou que quem está segurando a mão dele, puxando ele ali, é, quem encontrou ele primeiro, é a Hobbit pé peludo a Markella Kavanagh, né? Então, é ela que está ali encontrando e puxando este homem meteoro. E aí temos até essa explosão aqui, ó. Quando se chocou ali o meteoro com, com a terra, né? E aí ele tá dentro dessa rocha que se chocou. Então acredito que ele veio dentro de, um, de uma rocha ali e na hora que se chocou a rocha se abriu. E em seguida aqui temos quem? Ele, o Durin Quarto, quebrando né, uma rocha. Por isso que eu falei pra vocês prestarem atenção na rocha lá do Elrond, que ele tava do lado de uma rocha e com um machado de anão na mão podemos ver outros anãos em volta aí né mais anciãos aí mais velhos né e aí ele quebra essa rocha e eu notei durante a live que o próximo frame ó eu vou ver se eu consigo colocar não é dessa rocha olha só esse é o próximo frame que eu acredito que seja ali o elrond né porque na matéria também da venha de fala que o Elrond para provar o seu valor, para fazer essa aliança com os anãos, ele tem que disputar uma forma de, de disputa, de competição ali no reino anânico, né? Quebrando rochas. Então ele vai disputar ali a força dele com, com os anãos quebrando rochas. Então são frames diferentes, né? Momentos diferentes que é um milésimo de segundo e aí já vai para outra cena que podemos ver mais uma vez aqui o aronder aronder está aqui pulando né esse elfo interpretado pelo Ismael Cruz e ele além de ser um excelente arqueiro tá segurando ali um machado também dando um pulo excepcional né e vale notar aqui que ele está preso ele está correntado pelo pé eu sei que minha minha cara está bem na frente, mas dá para ver aqui, ó. deixa eu ver se consigo colocar aqui, que tem uma corrente, vocês podem ver, depois vocês assistam o trailer novamente, tem aqui no canal, eu postei o trailer aqui é, inteiro, depois assistam, dá para perceber essa corrente aqui. E depois que vocês assistirem o trailer, né? novamente, só o trailer, sem os meus comentários, é, voltem nesse vídeo e comentem se vocês viram mais alguma coisa que eu deixei passar batido. Vamos continuar aqui. Aí temos essa batalha aqui também é, entre elfos e orques, porque a gente pode, pode ver que tem aqui ó é, uma orelha de orc, aqui toda o, também a armadura de orc. até o Eric tentou falar aqui que poderia ser outros elfos, né, guerra entre elfos, mas não, não é, durante a live a gente já viu que não era, porque na direita é, nós temos aqui... Uma boca de orc bem feia, bem horrenda aqui, ó. Vocês podem ver na extrema direita, lá embaixo. Olha, bem feio. Então, com, com certeza, são orcs aqui. Esses exércitos aqui, é, pode ser o exército de Gilgalad, né? E um elfo aqui gritando. Pode ser também um ator conhecido. Eu não consegui ainda identificar qual o ator seria. Por fim, temos aqui essa mão grande pegando uma mão um, bem pequenininha poderia ser um homem uma criança porém né segundo a matéria essa mão é do homem né é, meteoro o homem que veio ali com aquela bola de fogo e essa mão grande né e a mão pequena é da Hobbit da Marquela da Hobbit faz parte ali dos pés peludos É isso aí, é para gente surtar mesmo né galera, eu fiquei de cara com esse trailer, muito legal, muito legal mesmo, esperava muito por esse momento, nós esperamos por esse momento né, foi muito bom, pena que foi muito curtinho Porém, com essas informações da Vanity Fair e a gente analisando novamente, né, reassistindo ao trailer, a gente pode pegar mais informações, mais coisas, né, em menos de um minuto de trailer, né, menos de um minuto de imagem mesmo ali da série. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse trailer, se realmente atenderam aí, se atendeu as expectativas que vocês tinham da série, se vocês acharam muito legal ou se acharam mais ou menos esse trailer, esse teaser trailer né porque é bem pequeno ou se vocês esperavam mais e eu deixei de postar o corte aqui da nossa análise né da nossa reação ao vivo ali durante a live porque ficou grande né um dos motivos foi porque o corte ficou muito grande e acabou que esse vídeo também ficou grande então desculpa aí a demora mas eu acho que valeu muito a pena pelas informações que eu passei aqui para vocês cada detalhezinho e informações importantíssimas e oficiais em sua maior parte. Quando não são oficiais, eu falo que é o que eu acho. Então, se é o que eu acho, obviamente não é oficial. Agora, quando eu falo que é da Vanity Fair, que a matéria deles lá é oficial. Inclusive, tem algumas pessoas, né influenciadores, jornalistas internacionais, que já assistiram aos três primeiros episódios e outros influenciadores que assistiram semana passada esse trailer então tem muita gente envolvida muita gente que sabe o que está falando então tudo que a gente está soltando né tem se oficializado então a gente sempre tenta pegar de fontes confiáveis e é isso galera o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscreverem no canal de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações isso me ajuda muito. Se você quiser ajudar o canal ou patrocinar o canal, você pode comprar na loja do bolseiro ou no meu link da Amazon. Tudo está na descrição aqui. E também na descrição está o link para ser membro do canal. Torne-se membro e garanta já